Bom dia, dorminhoco. Bom dia, mãe. Ah, saia frente, esquisito. Esse Thomas é meio esquisito. Ele não é esquisito. Ah, fala isso porque você gosta dele. Mas ele é fofo. Tão fofo que nem dá atenção pra você. <risos> e o seu sabe que você existe? Chega, meninas. Vamos entrar logo antes que nós perdamos o sinal. É, vamos estudar. <risos> Tomou um fora. Ah, muito engraçado. Ó, oh, olha quem tá aí. O que faz aqui, esquisito? Já vai, é. Por que não deixam ele em paz? Querem brigar com a gente! Somem daqui agora! Meninos idiotas! Tudo bem com você, Thomas? Desculpa, Camila, mas ele é um pouco estranho. Mas não vou desistir dele! Vocês vão ver, ele vai falar comigo E vamos proteger ele daqueles meninos Acho que ele não vai falar com você Me encoraje, não me deixa pra baixo Vamos para mais uma rodada Conquistar o amor da sua vida Filho, vem jantar Já vou, mãe Thomas, eles são os idiotas. Odeio esses meninos. Querem se achar os valentões, sendo que nem tem coragem de encarar os caras de verdade. Só implicam com os mais fracos. Calma, menina! Não liga pra eles! Deixa eu cuidar do seu machucado. Uou, oh, que vácuo que ele te deu. Eu cansei disso. Amanhã eu vou atrás dele e levar no nosso local. Vai dar uma surra nele? Ela tá com raiva. Agora essa menina me assustou. Tá aí ele! Muieto se superou, me deu medo. Fique tranquilo, não irei machucar você. Irei te ensinar a defender daqueles meninos. Assim poderá se defender. Vamos começar com os socos. Você irá defender. Muito bem. Vamos buscar água. Você se saiu muito bem. Parabéns. Não precisa ter medo de mim, ok? Na verdade, eu. Hey, espera! Cadê ele? Tá sozinha, princesa... E se eu estiver? Irei te ensinar uma lição para deixar essas marcas nós. Eu tentei deixar vocês bonitinho, é chega dessa palhaçada de novo. Você ah. tudo bem, tudo bem, desculpa. Desculpa. <risos> Esse livro é sobre luta. Por isso, sabia aqueles golpes? Sim. Uau! Você é incrível! Agora sabe se proteger. Agora que não vai mais precisar de mim. Eu acho que sempre vou precisar de você. Sim, o que eu queria falar antes Só que você saiu correndo Eu gosto de você, Thomas Do seu jeitinho de ser Eu não mudaria nada em você Porque você é lindo do jeito que você é Já faz uma semana que meu boy não vem. Será que ele tá me evitando? Desde que me confessei pra ele, não tive resposta. Tá com a VC, menina? Eu tô falando do meu boy aqui. Então não é mais de mim que você gosta? Te conheço, rapaz. Que isso, Thomas? Thomas? Você mudou. Eu mudei porque eu quis, Camila. Obrigado por me incentivar. Já estava na hora de mudar por mim mesmo. Por isso eu faltei uma semana. E espero que ainda goste de mim. Porque eu gosto de você.